Não, tinha, não tem nada, pô. Aí, já chegou Acabou de começar praticamente. Essa base eu fiz ontem. Só a base pegou. e pegou. fala a verdade. <risos> <risos> Furtei a base. É. Cara, coitado, deu dou o carinha. Ele tava com a fogueirinha, não tinha nem telhado a base. Ah, para, tu, mano. Tudo de teste. Levanta aí, levanta aí, na moral. Acabei de começar. Ah, tá, <risos> Tchau, peguei dois sete de roupa. Um arquinho. Um... Só que eu perdi. Tira os cara de seme até que tá ela ainda tá. perdendo. Né? Tira, tira de tiro. Ixi, tem cara de seme. Ah, o cara lá era de. cara que eu vi aqui que tava de refliceiro É muito foda Tá vindo pra cá tá Tô na base Aí ah, eu não vou vir, por Mais um calça, tá Calça? Tô achando coisa do lugar pra guardar, Coisa que eu tenho aqui. Faço Caralho, tu achou trap? Achei. Aí, God. Essa espada eu vou levar. A espada que dá no pote do nego derruba. Caioca, capacete, eu tô. Uma calça pro você e uma balaclava pra mim. Ih, que nem foi aberto, Aí, Não abriu? Ah, os caras devem estar mirando lá, pô. Não, não, tá tendo 30 aqui. Deve ficar só escondido, só pegar o resto. Vamos colar lá na casinha lá. Eles estão lá dentro. os caras da Bolt estão tá no morro não? Será? Não, acho que era eles. Nossa. Ele tá de cocá de lobo que tava com o Bolt. Mas quantos que era? Era dois. Nossa. Um de Raznay e um de Cocá, parece. Os caras. Opa! Cara atrás. Cara atrás. Eu vou tentar, eu vou tentar dar um. Dar um... Um bocão nele. Vou ver quantos minutos eu tenho. Tá, né? Aqui, aqui, aqui. Cara aqui atrás. Vem comigo, vem comigo. Calma. Comigo. Tem um cara aqui atrás. 12:34. Vem. Vai tomar comigo tem, né? Ah! Me ah. viu, me viu. Onde? Nossa, pode me matar. Uhum. Se esconde. Deixa eu ir pra você. Tô deitado. Consegue me levantar? Calma. Abaixo da escada lá. Calma, não vai dar não. Ah. Acho que ser... Opa, cheguei... De... mataram. Vai, vai, vai, vai, vai. Calma, calma. Ah, eu vou morrer. Calma, calma, calma, calma. Nossa, eu precisava ver onde ele tá, velho. Peraí. Minha vida tá caindo, eu vou morrer. Calma. Você tá no meu corpo? Cai. HS. Derrubei, eu acho, hein. Tá um rush? Nossa, eu de um HS no peito. Eu escutei. Caiu, caiu, morreu, Matou, matou. Você matou. Ele tava no. Você matou ele, eu escutei. Ih, pegou o ref do corpo dele, alguma coisa. Matei o outro! Boa! Tem você? você tem mais um, tem mais um! Pega o ref de eu não tô achando ah, 15 segundos Peguei Boa. Pega tudo, pega tudo Ele Peguei, passou. peguei Meu ar, né? Porque eu nem oh. Peguei o outro Esconder um rifle semi, pelo menos eu não tô achando outro rifle semi é três, mano. Eu matei três, caras, Velho, não oh. tem, tem mais um lá. Não, eu matei dois. Na real, tem um lá dentro. Tem, é. eu não consigo achar o corpo do outro. tem uma coisa pra mim hein? tem tem 12. Você está comigo aqui eu tô cuidado que o cara de... que está o cara tá aqui dentro ah não vem cá cadê cadê cadê vem vem vem vem vem vem Deve ser. Tá na onde? Tô aqui, no cantinho. vem vem vem Dá a volta, dá a volta na, na casinha. Ah, tá, achei... não, o cara tá aí dentro, porra. eu vem vem vem Tô fora. Tô correndo. Fora. Vem, vem. Apaga, vem. apaga, apaga, apaga. Ó, 12. Crossbow. Seringa. É isso aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. E o outro. Vaza, vaza, vaza você. Pegou tudo? Mano, tá... aqui, aqui, ó. Tá sempre aqui, ó. Aqui, aqui, aqui, ó. Aqui no chão. Aqui, aqui, aqui, aqui. Ó, metade. Ô, cara. Ó, eu vou vazar, eu vou vazar agachadinho Vaza, vaza, vaza Peraí, munição, munição, cadê tu? Ó, tô na tua frente, ó Dropei metade Na tua frente Pegou? Peguei, peguei Tô vazando Será que ele tá lá dentro? Ele tá, tem um, tem um lá dentro ainda Só um pouquinho que é... Só um... Não dá pra ver direito, né? Por aqui quebrar, hein? Parece que quebrou, né? Era é, chuchu. Aqui, ó. Se sair, eu vou pipocar. Acho que ele tava fora, pô. Ó, vai acender, vai acender e ele vai aparecer. Acho que eu tô vendo, hein? <risos> pipocar. É. Metade? Obrigado pelo milho. Metade a portinha. Vambora. Pega tudo aí, vambora, embora <risos> Hardcore isso aí, pô. Coitado do é. bicho. Adiós. Ah, você pegou desse quadrado aí? Não, a M2 não, eu peguei dele. Olhar, né? Tô vendo, tô vendo. Tá do lado da. Da testa, desceu, desceu. Vai, vai, vai, vai, vai, Ele não viu aberta a porta. Não tava aberta. Tava não. Deve Não, aqui eu não tava aberta porque eu não tinha mais no gerador. Tá aqui Que porra é essa? É, pra ter pegado a frente. Ah, eu esqueci, pô. Foi mal ela tá picando essa porra? Não tá recebendo energia não? Ó, oh, as médias segura o sangramento, velho. Não, não serve isso aí não. Hum? Isso não dá sangramento não. Dá sim. Sem roupa, ah, sem roupa dá. Agora é questão eles vêm ah, pra cá. Ó, tô vendo um corpo ali, ó. Esperar eles é ir pra cá. Tem como voltar, tem. Quem é aqui? Cantou, cantou, cantou. Ah, a saída da base, né? Vocês ficam nesse canto aí, ó. É o que? Vem pra cá, ó. Ele tá pra eu esse lado aqui. Que... olha não tô escutando nada, mano. Muita gente falando aqui. Vem pra... dá um pezinho aqui. Pera aí, pera aí. Ele tava aqui, ele levou um bala pra baixo aqui, ó. Ali, ó. Ali, ó. Vavá. Fala a direção, fala a direção. É. Aí, ele é, 170. Aqui, ó. Bem perto dessa árvore aqui, me ó. Baú que tá. Aqui ainda. Guardando, tá tocando a gente, ó. Aqui, ó. 170. Morreu pra cá. O que que é? É, aí, ó. Morreu aqui, me, aí, ó, me, ó, me, tá me Aqui. Aí ó, para a esquerda, para a esquerda, volta, volta, volta. Bem perto da árvore, bem no tronco. Tem dois corpos oh. aí, né? É. Por isso que eu vi a... Bala. A... Você entra pitando aqui, meu irmão? Kaiju e Kaiju, é o... o mesmo cara. Ele veio buscar as paradas. <risos> Não tem nada. Pra... Precisa entrar aqui. Tem madeira aí? Tem não. Chama a atenção deles, hein? Aceitar na o Aí Alfred. Sinalizador faz o quê? Sinalizador? É. Só, só... na hora só que assente. é explotativa acende. É. Vermelho. É Ficou tá com I. Vira. Tem muita tem munição da coberta ou não, não? Tô com. Que <risos> atenção, <risos> quer chamar ver? atenção? Cinco... Vermelha cinco e uma azul. Calma eu vou chamar atenção aqui. Tá. Vou fazer a assim, tirar em mim. Vendo qualquer coisa, troco por qualquer coisa. A sua acho que acabou. Pelo de Deus, velho. Olha os bagulho ali para baixo. Mano, que eles não saem daí. Subiu lá em cima, lá em cima. Deu cinco. O bagulho de praia. Vai de pra novo. A pra... tá não, não, sei deixa que... chamar a atenção pro, pro Daniel lá, pô. Que isso, me assusta, isso. filha da p. Olha aqui, ó. É ah, ele vindo? É você, né? Combustível, um, um de alto. Eu acho que ele deve vir pra cá, eu acho. Eu não quero, mano. Tô recuperando a aqui. Você tem flash, Alfa? Não tem nada, velho. Só tô de 12. Consegue vir me dar flash aqui, ó, no portão de cal? Caralho, achei que era uma bomba, velho, que tu jogou ali, moleque. <risos> Onde é que você tá? Fechou falei... a porta na hora. É, o quê? Eu falei, pelo menos eu escudo lá dentro sozinho. Fica aqui, ó. Ele tava lá em cima, lá, ó. Não dá cara não, velho. Fica aí. Deixa ele vir. Deu um correr. peito. Olha lá, olha lá, ó. Deixa ele vir, deixa ele vir. Você tá muito sair. cavala, velho. Vem me dar a flecha aqui, ô Daniel Onde? No portão de cá. Onde que ele tava? Ele tá lá em cima. Tá com a Argentina. Placa ah, Argentina? É? Sei lá é argentina? Eu acho que é. Ah, tem mais uns ah. bagulho pra te dar aqui também, ô. Oh... Umas portas de metal aqui, ô oh, Ford. Oh. Beleza. Só deixa eu ver aqui se vai vir cara agora que eu mandei o bagulho Beleza, aqui. Já levo aí, já. É, cara, aí, cara, aí, você aqui é o Daniel. Tem cara aqui pra caralho, velho. Tô falando, ah. vai dar, eu acho. Vou ter que fazer ah, só viu o que Só vi o Storm. Ele vai querer cabeça. pegar meu loot. É o, o Gordito. Lugar. Sabia que era ele. Ele vai querer. <risos> pegar. Se vier só um, dá boa. Aí, ô Guera, tu tá lá na base de baixo? Tô. Se vier só ele, dá Foi boa. Só os nível Vou usar a nível 3 e rápido Só craftar. Demorou. E aí, você tirou da onde? Não, eu acho que foi do. Vai lhe falando aí. Foi pelo dono. E o. F11, te dou. Me deu, uma, me deu uma flecha fechada com, razz, com razzmet tipo, Fui eu? Tá achando é. que é o cara Passa <risos> é da... Olha ah, lá, ele falou que cê da... Não, Vocês tão tirando ah, o meu loot daqui É massa, né? Deixa eu só usar aqui Aí ele já deu o Codal Já deu? Deu, deu Olha, tá vindo o Tá vindo? Eu acho que sim, eu escutei ele pulando aqui. Então eu vou ruxar. Ah, peraí, pior que não tá, velho. Aqui tá, tá ruim. Aqui tá ruim, mano. Era tá bom ruim. se vocês ficasse nesse quadradinho é perto do corpo do. Então, mas o problema é se eu ruxar ali e ele me ver, velho. Vou ficar aqui, ó. Será que, ele, será que ele tá perto do portal? Ele em cima? Tá lá em cima ele lá me vendo. Olá, manito! Olá, manito. Olá, manito. Ele matou os caras daqui de fora. Com 7 de placa. Morreu, eu, cara? Ô, oh, se liga, vovó. fica dentro do centro pelado, não, mano. Relaxa, mano. é, filho? Porra, mas Senão. não... Primeiro maluco que eu pego na centro, o cara. Mato ele é de outro inteiro. jeito. Não, não. Já foi uma pá de pelado aí na nesse centro nesse tempo. Não, mano, maluco tô, que eu, mano, eu pego, pego. só tô dando a calma, mano. Se quiser continuar fazendo, faz. Boa, Porque hein, o bagulho meu. não tem necessidade. Eu, na minha opinião, tá ligado? Mas tu achar que é de boa, demorou, pô. Só acho que não tem necessidade de gastar o recurso no pelado. Tá ligado? Manito! Eu sei, Meito. Ele tá aí fora? Beleza, não tô falando que tá fazendo toda hora, pô. Só tô Opa. falando que eu já... Ele falou alguma coisa. Tá abrindo o portão. Pra cá? Tá vindo em mim, tá vindo em mim. Não mata, Manito. Não mata. Como não morreu? Manito. Ele tava. Otra Hola, vez, manito! Mano, Hola, de... manito! Desculpe, manito! Ele tá com duas M2, parece? Duas M2. Duas M2. Sorry, manito! Você tá falando eu? jogo? É! Eh, o... Espera, bom, manito, aí afuera, espera! O problema é essa aqui! Outra ah, vez, manito, filho da puta! Que está acontecendo com você aqui? Não, manito! Tem outro cara aqui, mano! Manito! Não, manito! Eu sou amigo, manito! Ele tá dropando tudo! Eu sou amigo, manito! Ele dropou M2, parece, ofa. Pera aí, tá, tem um gordinho, tu tá dropando um monte de coisa aqui. É, ele tá dropando tudo pra você. Si. Mas será que ele vai você me levantar? Rapaz, eu sou. Eu, filho da puta. eu sou amigo, manito. Sorry, manito. Morri. Não mata, manito. Ai, ah, eu morri de frio, mano. Ele dropou tudo lá fora, velho. Não, me mata, velho. Ele tá com 12 M2, ô Daniel. Vai, Daniel? Ele tá miado, velho. Não, Manito. Ô oh, Manito. Mano, ele tá sem capa, velho. Um HS, ele morre, Caraca, mano. 12. Tem uma! <risos> não, Levanta! Levanta! Ah levantou. não, pô! Levanta! Já era, pô! Pega e pega, sai correndo, Caraca, filho. Muito, Vou pegar muito, M2. Velho. Pega e sai correndo, velho. Matou? <risos> o cara tá muito free loot, pô.